E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. E hoje com uma notícia que eu nunca dei aqui no canal e acredito que você nunca mais vai ouvir algo assim, tá? Mas o Mercado Livre tá dando 30% de desconto para contas novas com o CNPJ. É isso mesmo, em uma ação para estimular lojistas que estão com o seu comércio fechado, o Mercado Livre vai dar até dia 30 de junho 30% de desconto comissional para contas novas. Isso significa que uma conta que pagaria 16% vai pagar 11,2% e uma conta que pagaria 11% para vender no clássico vai pagar 7,7% para poder vender. E tem mais uma novidade que a gente já anunciou no nosso webinar, mas que estou trazendo novamente para vocês é que o Mercado Shops, e isso aplica para todo mundo quem não ativou uma conta do Mercado Shops ainda pode usufruir desse benefício ativando a sua conta no Mercado Shops você vai ter isenção de taxa por 30 dias então você não paga nada não vai pagar nem 16% nem 11% nem com desconto por 30 dias e depois você vai até dia 31 de julho com o desconto também, trazendo um valor super promocional para você continuar vendendo com o Mercado Shops estimulando suas vendas. Lembrando que as vendas do Mercado Shops contam também para sua reputação do Mercado Livre. Se você não vende ainda no Mercado Livre, se você tem uma conta CNPJ que você ainda não ativou e você estava querendo ativar, agora é o momento. Vou deixar o link aqui embaixo que leva você para a página do Juntos, que foi onde o Mercado Livre disparou essa informação e tá aqui embaixo para você começar a vender em um dos maiores marketplaces que a gente tem aqui no Brasil. Então vamos lá, aproveita! E para quem já vende, né? Muita gente pode ficar brava, muita gente pode sentir, mas é um desconto que vai ajudar as pessoas que não vendem ainda nos seus dois primeiros meses. Então eles vão colocar a loja no ar, vão começar a tracionar, vão começar a vender efetivamente. Como a gente já sabia, o mundo nunca mais será o mesmo, inclusive dentro dos marketplaces, porque nós teremos mais competitividade E aí basta saber se você que já vende, o que você tem feito dentro dos Marketplace. Estou aqui trazendo uma informação, tá certo? Não tem chorumela, vão para cima, conta comigo e vamos embora. Valeu!